E, ao fazermos isso, vamos nos tornar um pouco mais familiarizados com os tipos de fórmulas que você pode ver em uma folha de fórmulas de uma avaliação de biologia. Em um vídeo anterior, eu apresentei a ideia da taxa de crescimento per capita de uma população e usamos a letra R para representar isso. Como exemplo, vamos dizer que a taxa de crescimento per capita para uma população é igual a 0,2. Isso significa que, em média, para cada um indivíduo dessa população, um ano depois, vai ter crescido 20%, ou seja, dois décimos. Então, para cada um indivíduo, teremos 1,2% dessa população um ano depois. Em muitas populações, temos uma reprodução sexual, onde pelo menos dois indivíduos, um homem e uma mulher, são necessários. Mas existem certos tipos de população que apenas podem se reproduzir por conta própria. Eles podem apenas brotar ou eles podem se dividir, principalmente se estamos falando sobre organismos unicelulares. A partir dessas ideias, nós podemos ter uma noção de como encontrar a nossa taxa máxima de crescimento populacional per capita. Você pode ver isso como sua taxa de crescimento per capita se a população não é limitada de alguma forma, se houver recursos suficientes. Água, comida, terra, território, tudo que essa população precisa para crescer está ali disponível. Isso aqui está falando sobre a taxa de crescimento per capita para uma população como se fosse algo irrestrito. Mas precisamos colocar um máximo aqui, ok? A partir disso, podemos configurar uma equação de crescimento exponencial. E já vimos isso em outros vídeos, em que isso é a nossa taxa de variação da nossa população em relação ao tempo. Sabendo que n é a nossa população, temos que dn dt é a nossa taxa de variação populacional em relação ao tempo, ou, nesse caso, a taxa de crescimento populacional. Se estamos lidando com uma população que não está sendo limitada pelo seu ecossistema de nenhuma forma, o que, na verdade, não é uma realidade, ok? Já que, em algum momento, isso vai parar de crescer. Mas, considerando esse caso ideal, temos que a taxa de crescimento da população vai ser igual à taxa de crescimento populacional per capita máxima vezes a própria população. E podemos ver isso definindo uma tabela aqui para ver como esses valores se relacionam uns com os outros. Sendo assim, vamos pensar sobre como será a taxa de variação da população, ou a taxa de crescimento populacional, em certas populações. Então, vamos pensar aqui sobre o que vai acontecer quando a nossa população for igual a 100, quando for igual a 500 e quando a nossa população for igual a 900. Então, dadas essas populações, qual é a taxa de crescimento populacional de cada uma delas? Pause esse vídeo e tente resolver isso. Bem, quando nossa população é igual a 100, temos que a taxa de crescimento populacional vai ser apenas 0,2 vezes 100. Então, vamos escrever isso aqui. Teremos que dn dt vai ser igual a 0,2, que é a taxa de crescimento populacional per capita máxima, vezes a nossa população, que é 100. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Então, quando a população for igual a 100, teremos uma taxa de crescimento de 20 por ano. E quando a nossa população é igual a 500? Qual é a taxa de crescimento populacional? Pause esse vídeo e tente fazer isso novamente. Bem, mais uma vez, nós apenas pegamos a nossa taxa de crescimento per capita máxima e multiplicamos com a nossa população, ou seja, teremos aqui 0,2 vezes 500. Sendo assim, a taxa de crescimento populacional agora é igual a 100. Se a gente estivesse falando de coelhos, e se o nosso tempo aqui estiver em anos, isso vai ser 100 coelhos por ano, ou 100 pessoas por ano, caso fosse pessoas. Agora, vamos pensar sobre isso quando a nossa população é igual a 900. Qual é a nossa taxa de crescimento populacional, então? Pause o vídeo e faça isso. Ok, agora vamos ter aqui 0,2 vezes 900, ou seja, teremos 180 indivíduos por ano. Agora, como eu falei, isso está falando sobre uma situação um tanto irreal onde uma população pode apenas crescer, crescer e crescer e nunca ser limitada de alguma forma. Nós sabemos que a terra é limitada, a comida é limitada, a água é limitada. Então, existe uma ideia de uma capacidade de carga natural de uma dada população em um determinado ambiente. E para descrever isso, vamos utilizar a letra K. Então, vamos dizer que para os organismos que estamos estudando aqui, vamos dizer que eles sejam coelhos, e que eles sejam coelhos que estão em uma ilha relativamente pequena, vamos dizer, então, que a capacidade de carga natural para essa ilha é igual a mil. A ilha realmente não pode suportar mais de mil coelhos. Bem, será que existe alguma forma de mudar essa equação de crescimento exponencial para refletir essa ideia? O que os matemáticos e biólogos fizeram foi modificar isso aqui multiplicando isso por um fator para obter algo que é conhecido como crescimento logístico. Isso aqui é um crescimento exponencial, e o que vamos falar agora é um crescimento logístico. Bem, a gente pode começar aqui com a ideia do crescimento exponencial. Sendo assim, podemos dizer que a taxa de crescimento populacional é igual à taxa de crescimento populacional per capita máxima vezes a população. Bem, isso é exatamente o que a gente tinha feito aqui antes. Mas, aí, a gente multiplica isso por um fator para que esse fator desacelere o crescimento à medida que nos aproximamos da capacidade de carga. Esse fator é igual à capacidade de carga menos a população, e tudo isso aqui dividido pela capacidade de carga. Vamos ver agora se isso realmente faz sentido, pelo menos de forma intuitiva. Então, vamos montar uma outra tabela aqui. Eu vou fazer isso com os mesmos valores. Então, vamos dizer que temos n, que é a nossa população. Qual é o valor do crescimento populacional quando nossa população é igual a 100, quando é igual a 500 e quando é igual a 900? Eu aconselho que você pause esse vídeo e tente descobrir o valor de dn dt para essas populações. Bem, em 100, teremos 0,2 vezes 100, vezes... Abrindo parênteses, a gente coloca aqui a capacidade de carga, que é 1.000, menos 100, que é a nossa população, sobre 1.000. Aí, fechamos o parênteses. Aqui, dentro dos parênteses, temos 900 sobre 1.000, que é igual a 0,9. Então, temos aqui 0,2 vezes 100, que é 20, e isso vezes 0,9, que é igual a 18. Temos um valor um pouco mais baixo do que a gente encontrou antes. Isso está sendo desacelerado, mas não muito ainda. Agora vamos ver o que acontece quando chegarmos a n igual a 500. Pause esse vídeo e descubra o valor de dn/dt, que é a nossa taxa de crescimento populacional com esse valor de população. Então, nesse caso, temos 0,2 vezes 500. Aí dentro dos parênteses temos 1000 menos 500 sobre 1000. Isso vai ser igual a 100, que é o que a gente tinha antes, vezes o resultado que vamos encontrar aqui dentro dos parênteses. Aqui, dentro dos parênteses, teremos 500 sobre 1.000, que é 0,5. Então, a taxa de crescimento será metade do valor encontrado antes, porque, mais uma vez, não temos uma quantidade infinita de recursos aqui. Então, isso aqui vai ser 100 vezes 0,5, que é igual a 50. Agora, olhando para esse cenário aqui, para quando a nossa população é igual a 900, qual é o valor de dndt? Pause o vídeo novamente e tente fazer isso. Bem, aqui teremos 0,2 vezes 900, que é 180 vezes esse fator, que vai ser 1.000 menos 900 sobre 1.000. Esse fator agora vai ser 100 sobre 1.000, que é 0,1. Essa parte aqui é 180. 180 vezes 1 um décimo é igual a 18. Repare que agora o nosso crescimento populacional desacelerou. Por que isso está acontecendo? Aqui, a taxa populacional, a taxa de crescimento está aumentando, aumentando e aumentando, porque quanto mais coelhos, ou qualquer tipo de indivíduo que a gente tenha, há mais para se reproduzir. Assim, eles vão continuar crescendo e crescendo exponencialmente. Mas aqui nós temos valores cada vez mais perto da capacidade de carga de qualquer ambiente em que estejam. Repare que em 900 o valor está muito perto. Então, teremos alguns coelhos que estarão passando fome e talvez eles não estejam com tanta disposição para se reproduzir. Ou talvez eles estejam mortos ou eles estão morrendo de fome, que é um pensamento muito desagradável para se ter. Ou talvez também eles não sejam capazes de pegar água e estão morrendo de desidratação. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo, não é? Um detalhe interessante sobre tudo isso é que também podemos pensar sobre esses crescimentos de forma visual. Se a gente fosse fazer um gráfico bem rápido aqui, a gente poderia colocar aqui no eixo horizontal o tempo e aqui no eixo vertical a população. O nosso crescimento exponencial teria essa aparência, ou seja, o crescimento exponencial da população seria dessa forma. Quanto maior for a população, mais rápido ela cresce. Isso continua crescendo dessa forma e, em teoria, não tem um limite para isso. Mas, é claro, isso não é realista. Agora, com o crescimento logístico, teríamos um início muito parecido com o crescimento exponencial, só que um pouco mais lento. Aí, à medida que a população aumenta, o crescimento vai ficando cada vez mais lento. Além disso, esse crescimento é limitado pela capacidade de carga natural do meio ambiente para essa população. Então, k estaria bem aqui. Esse crescimento vai tender a esse valor de k. Assim, o que aconteceria se a gente pegasse o limite disso aqui? Ou seja, o que aconteceria com a população quando n chegar a 1.000? Bem, o fator seria igual a zero. Isso significa que a população nesse ponto não cresceria mais. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui.